Devido ao urso pequeno-panda ser muito semelhante a um racun, que é uma espécie de guaxinim, os cientistas têm discutido se realmente os ursos pequeno-pandas são de fato ursos pandas.